Termina hoje o Troféu Brasil de Natação 2018, a etapa de sábado complementa os cinco dias de competição, excelentes resultados até agora. Na etapa de ontem já tivemos mais um recorde sul-americano, o terceiro, o segundo recorde batido pelo Fernando Schaeffler e uma demonstração de que a prova de crawl entre os homens nessa competição tem feito a diferença. Nós tivemos no 100 metros, nado livre, dois nadadores na casa dos 47, recorde sul-americano, nos 200 livre, o 46,08. recorde sul-americano nos 400 metros, nado livre, com o Fernando Scheffer, recorde sul-americano nos 800 metros, nado livre, com o Guilherme Costa. E ainda assim, o Miguel nadando abaixo do recorde anterior. Hoje, no último dia, nós temos os 50 metros, nado livre. Expectativa de uma boa marca, presença de César Cielo, Bruno Fratos. E os 1.500 metros, nado livre, por que não? Mais um recorde sul-americano. Não há dúvida de que as provas de livre para os homens neste campeonato num padrão mais acima. Na etapa de ontem, os 400 metros medley feminino abriram a etapa, a ausência da Joana Maranhão, mas uma presença que, para mim, começa a ser uma nadadora que, por muito versátil que seja, me parece ser a sua prova. Gabriele Roncato, cada vez melhor nos 400 metros, já tinha feito a melhor marca pessoal no Open em dezembro, com 4,47. Ontem ganha 4,45,98, apenas na chegada, ali, três centésimos na frente da Virginia Bardac, a Argentina, que é, a, inclusive, a atual campeã sul-americana da prova. Um 4,45 para Gabriele me pareceu muito positivo e acho que uma prova que tem muito a crescer. Na sequência, Brando Almeida vence os 400 metros, é o terceiro ano consecutivo que ele vence a prova, com uma marca não tão expressiva, 4.16.01, o suficiente para classificar para o Pan Pacífico. Quem conhece o Brando sabe que o Brando fecha muito bem as suas provas, mas não foi o Brando que nós vimos. Todos os parciais, borboleta, costas e peito, muito bons, o Livre 1-1. Isso é 3 ou 4 segundos acima do que a gente está acostumado a ver o Brando fechar suas provas e é, comprometeu. O Brando nos últimos 4 anos, esse 4,16 é o pior tempo dele em troféu Brasil. Ele venceu pela terceira vez consecutiva, mas a marca deixou a desejar. O Brando até ele reconheceu, esse momento era de tentar a classificação para o Pan Pacífico que ele conseguiu. Aliás, o Brando, inclusive, mencionou que ele reconhece que essa temporada foi uma temporada diferente, por isso ele vai tentar, na, já com a adaptação, o crescimento, quem sabe nas próximas competições, uns melhores resultados. Ainda nas provas. Na etapa de ontem, os 200 metros nado livre feminino, esse ficou devendo, porque 1,59,29 para Manuela Lirio e uma era muito mais qualificado que isso, era atual recordista sul-americana, inclusive, desses últimos anos foi uma das provas que mais cresceu dentro da natação feminina, e 1,59-29, ainda mais tendo passado os 150 metros com 1,27, é praticamente inaceitável para dar 1,59,2 para a Manuela, a gente sabe que ela é muito melhor. E quem conhece a Manuela sabe que a Manuela é perfeccionista, nadadora muito exigente com ela mesma. Tenho certeza que ela não gostou. Menos mal que a competição ainda teve duas meninas nadando na casa por 1,59, Rafaela Haurit, mas a Maria Paula Heikner, mas não foi uma prova. Uh, boa esse 200 metros da do livro feminino. O mesmo eu não posso dizer do masculino, espetáculo de prova. O Fernando Schaefer, um 4608, recorde sul-americano. Eu até quando eu estava saindo da, pro, da, da competição, eu encontrei com o Fernando na comemoração grande um com a comissão técnica do Minas, e eu disse que a minha função, uh, infelizmente, é encontrar coisas erradas, até mesmo para ilustrar durante a transmissão, até para apontar pontos que possam ser é, melhorados, eu encontrei duas coisas, eu achei que as viradas do Fernando, principalmente a última, a terceira virada, até depois eu vou botar o vídeo para vocês, ele dá uma deslizada na entrada, virada precisa ser uma coisa um pouco mais automática, não pode haver hiato entre a última parte do nado e o início do giro, está havendo alguns hiatos, esse processo é uma deslizada e ele perde velocidade com relação a isso. E principalmente a chegada, na qual ele estava muito cansado, ele até depois me, me revelou, contou que ele estava muito chegado e ele chega jogando e, e essa aí é alguma coisa. Foi 46-0, poderia ser com um 45-9, né? Não deixa de ser uma grande marca, aliás, como não foi uma... deixou de ser uma grande marca, com um 47 do... Do, do Breno Corrêa chegando na segunda posição, excelente, uma pena que o, o Luiz Altamir ficou doente, o Luiz Altamir teve uma diarreia, já vinha com diarreia há alguns dias, mas ontem parece que pegou, perdeu a vaga na final, ah iria nadar da final B, mas a, o, fez a opção de não nadar para preservar o, o Luiz Otamini e encerrou a participação dele na competição. Nas provas uh, de 100 costas, o, o, a Kira Tussan holandesa venceu a prova com uma certa facilidade, a Andrea Berrini em segunda, a Fernanda Goege na terceira colocação. E os 100 metros costas masculino, talvez a grande surpresa da competição. Não só a surpresa do dia, mas a surpresa da competição. O fato de você ter um nadador como o Guilherme Guido, que é o maior campeão desses 100 metros lá do costa aí dos últimos 12 anos, e um cara que não perdia desde 2014, e ele nada o tempo todo atrás, desde a partida... O início de nado parcial dos 50 metros, o Fantoni esteve na frente. Gabriel Fantoni, do Minas, prova sensacional. Não só ganhou do Guido, como fez uma grande marca. 12º tempo do mundo, excelente resultado do Gabriel Fantoni, que ganhou vaga para a seleção, que vai para o Pan Pacífico. Nas provas não olímpicas, dos 50 borboleta, a da Dainara de Paula chegou a sua terceira medalha. Segunda vitória, tinha ganho 100 borboleta, ganhou 50. E o Nicolas Santos e aí chegou a sua mais uma vitória e a um centésimo de ser o melhor tempo do mundo. 22,97. 22,96 é o melhor tempo do mundo. do Ben Proud, o britânico, fez um torneio na Suíça em fevereiro. Então o Ben Proud iria nadar o, o, o, o, os jogos, o Commonwealth Games na, na Austrália, mas foi desclassificado nas eliminatórias e por conta disso não teve a oportunidade de baixar esse tempo. Vamos para o último dia. Decisão é hoje provas importantes, tanto nas eliminatórias como nas finais, definições das seleções que vão para os Jogos Olímpicos da Juventude e para o Pan Pacífico. É um dia de, da prova mais curta, 50 metros do estado livre, da prova mais longa, os 1.500 metros de estado livre. E hoje eu estou aqui homenageando o meu amigo o professor Rogério Arapiraca, centro de treinamento Rogério Arapiraca, ele que tem tantos resultados e hoje vai ter gente nadando nas provas de fundo, como é a sua tradição, como é a sua especialidade, grande profissional lá da Bahia. Vamos torcer. Último dia, Proféu Brasil. Boa sorte, Natação Brasileira sai bastante fortalecida dessa competição. A gente volta amanhã. Até lá.